Olá, seja bem-vindo à nossa família Magni. Se você busca conhecimento e desenvolvimento pessoal para ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz, parabéns, você está no lugar certo. Eu sou Gilberto Susbach, pesquisador de Filosofia, Neurociência e Desenvolvimento Pessoal. E o nosso trabalho aqui é ajudar você a inserir mais sustentabilidade no seu desenvolvimento pessoal. Porque o verdadeiro crescimento e sucesso é sempre sustentável. Em vez de velocidade, busque a direção certa. Em vez de quantidade, busque a qualidade. Pois é isso que vai fazer você alcançar os seus objetivos e acelerar os seus resultados. Eu acredito que a base de toda transformação verdadeira é o conhecimento. A partir do momento que você sabe que e como fazer alguma coisa, a prática se torna algo mais simples e natural. Esse aqui é o nosso cantinho virtual, onde você vai encontrar conteúdo de alto impacto para produzir insights e desenvolver o autoconhecimento, a autoliderança e a autogestão, pois esta é a base do desenvolvimento pessoal sustentável. Esse conhecimento vai se refletir na sua vida de maneira paulatina, porém consistente em mais disciplina, criatividade, autocontrole, autoconfiança, vai melhorar a sua produtividade, comunicação, autoestima, o pensamento estratégico e a inteligência emocional. Eu chamo isso de Desenvolvimento Pessoal Sustentável. Desenvolvimento pessoal porque estamos falando do seu crescimento pessoal e profissional. E sustentável porque estamos falando do que depende de você. Desenvolvimento pessoal sustentável é o caminho para você se conectar com a vida fora da caixa. Foi por meio de vários insights que eu consegui conectar a filosofia, a neurociência e reunir ferramentas de desenvolvimento pessoal para ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Eu chamo isso de conectar-se com a vida fora da caixa. E eu quero te ajudar a fazer o mesmo. Eu vou te passar dicas práticas. E a primeira dica prática é a seguinte: tem um caderno de insights. Um bloco de anotações para registrar esses momentos de lucidez, essas fichas que caem, essas ideias inovadoras que acontecem quando estamos conectados fora da caixa. É o seu momento eureka. Esse caderno pode ser físico ou virtual, mas é importante que você anote. Se não anotar, essas ideias se perdem. Todo mundo tem boas ideias. Na verdade,. É difícil passar um dia sem que você tenha pelo menos uma grande ideia. Mas eu lhe pergunto, o que é que você faz com as suas boas ideias? A maioria das vezes esquece ou deixa de lado. Pois quem vive no piloto automático, vive dentro da caixa e acaba sendo arrastado pela vida. Tenha seu caderno de insights. Essa é a primeira dica prática para você começar a sua jornada para fora da caixa. Foi por meio de vários insights que eu consegui conectar a filosofia, a neurociência e reunir ferramentas de desenvolvimento pessoal para ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Eu chamo isso de conectar-se com a vida fora da caixa e quero te ajudar a fazer o mesmo. Sim, existe vida fora da caixa e eu quero te ajudar a conectar-se com ela. Se você está assistindo esse vídeo no blog ou em alguma rede social, clique no link ou acesse o site para se inscrever e receber conteúdos exclusivos em seu e-mail. Tem que eu só entrego por lá. Vamos juntos nessa jornada para fora da caixa. Valeu, nos vemos por lá. Desejo crescimento e felicidade.